Ele, que é um italiano, de origem italiana, mas morou em Lages, né? cidade aí é... não tão próxima de nós, mas há cinco anos ele resolveu ser uma frença. E hoje ele se considera uma frença de coração e alma aí. 60 anos, é vendedor, trabalha na área de saúde. E nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Lembrando, hein, essa live é super premiada. Você compartilha, tem que compartilhar. Eu vi que na outra live a galera comentou eu quero, tem que compartilhar para ganhar. Compartilhe essa live, marca aí eu quero e aí vai estar concorrendo a um kit churrasco para esse final de semana. Seu Antônio, comer um churrascão final de semana, Olha. pago pelo supermercado, compre mais, não tem preço, não, né? Nada mal, né? Nada mal. Já é bom pagando, imagina se, se for de graça, né? De graça, melhor ainda. Inclusive o senhor pode ir lá compartilhar essa live, tá concorrendo ao chur kit churrasco que vamos entregar. Seu Antônio, conta um pouquinho essa história para nós, como que o senhor chegou aqui na cidade. É que assim, né? nós, tínhamos, nós tínhamos um probleminha com a menina que a gente tinha, né? E a gente achou que, vindo, tirando ela do lugar onde ela conhecia, né? Ela tinha problema com drogas, né? É, vindo para um outro lugar, né? Seria melhor, né? Mas, como todo mundo sabe que esse problema é um problema muito sério, né? E não se resolve assim, né? Mas, mesmo assim, a gente veio por esse assunto, mas... Mas continuou morando aqui, ela não quis ficar, né? Foi para a cidade dela de volta e nós continuamos aqui, né? Então foi o caso que nos trouxe pra cá, né? Porque eu não conhecia a Mafra, né? Mas aí acabei vindo, e gostando daqui e aprendendo a ficar aqui pro resto da vida, né? Já virou uma frense. Já virei uma frente, né? E da tá nossa cidade, assim, o que, que o senhor avalia? O senhor que chega de fora né? vim pra conhecer a cidade, eu também, eu nasci em Curitibanos, pertinho lá, vim servir o exército e aqui fiquei. E além de é uma cidade bonita a nossa cidade e aí o que o senhor vê analisa assim a saúde segurança a política da cidade como que o senhor qual que é a sua avaliação mas pelo que eu tenho notado e visto aqui nós temos o melhor hospital para saúde né e todo mundo não só a única pessoa que fala mas pelo que a gente escuta também né e eu acho que eu acho que é uma das melhores cidades para assim para a saúde né que todo mundo procura aqui então se todo mundo procura aqui é porque realmente é um bom lugar né para procurar saúde né tá certo E voltando um pouquinho naquele assunto que o senhor tocou no início a questão das drogas é que o senhor falasse um pouquinho como que é, é ter alguém na família dependendo das drogas o que que, que a família pode fazer como o senhor falou né, a gente tentou sair para fazer isso é um mal que vem assolando muitas famílias é, hoje, hoje isso ali está numa, na, na parte, assim, da pobreza, né, da, da, do, das pessoas. É, eu acho que isso não tem, como é que eu posso dizer para vocês, isso aí não tem uma, um nível de, de, de vida, né. Eu acho que ele está no rico, está no pobre, está em todo lugar. E claro que temos que fazer alguma coisa a respeito disso, né porque aqui na nossa cidade nós poderíamos ter um é um lugar um algum lugar para recuperação porque eles continuam sendo gente né e precisam de ajuda né porque a pessoa quando quando fica numa situação dessa ele já não é mais uma uma situação ele já é já é uma dependência né então acho que é a única coisa assim que nós teríamos que ter no nosso lugar era é um lugar assim também porque na verdade eles estão por aí né e eles precisam de ajuda, eu acho que é uma das coisas que precisaria, precisaria ter uma casa especial para isso aqui, né? Aqui em Mafra nós temos uma casa específica para homens, para mulheres nós não temos ainda. Pois é, então seria um caso assim bastante, né, um, bom para a parte também feminino, né? Então se já tem para os homens, né, então melhor então se tivesse para feminino, porque isso aí está em todos os sentidos, todos os... É, como posso dizer, está na parte do homem e tá na parte da mulher também, né? Porque a gente vê muito pelas, aí pelas pela ruas ali. Inclusive agora eu estava passando ali na, na, na sinaleira e ainda tinha ali uma, assim, fazendo outras coisas. Mas a gente sabe que o fim daquilo ali tudo é, é droga no final, né? Então a gente precisa de ter uma casa, assim, especializada para esse, esse assunto, né? Sr. Tony, quais são é os seus planos aí para o futuro, para os próximos anos? o que Para que o senhor e para a família? Eu acho que, assim, a gente trabalha, né, para melhorar a família, para ter um, uma situação melhor para a família, né, porque eu acho que toda a família é assim, ele procura melhorar para não sofrer como sofreu quando a gente, na verdade, era ainda jovem, né, então a gente luta para que os filhos não sofram como a gente sofreu, né, então a gente sempre quer dar um, uma vida melhor para eles, estudos, essas coisas assim, né, para não sofrerem mais tarde, né. Então, eu acho que é para isso que a gente está lutando, né? Eu trabalho com... Como disse o caso, estou muito contente que eu também posso ajudar as pessoas, né? A gente trabalha com a magnética terapia, né? É, na verdade, é tudo natural, é com água magnetizada, né? Para melhor conhecimento das pessoas, né? E a gente tem, tem tido bastante êxito, porque problema de saúde tem um monte, né? Se você sair por aí fazendo pesquisa, né? Esses hospitais aí estão atopetados de gente, né? E nós não temos mais uma água hoje, isso é como antigamente a gente tinha uma água pura. Você ia lá, pegava a água lá, né, da nascente, né? E você poderia tomar e com certeza era uma água adequada. Hoje não tem mais por causa dos argotóxicos, né? Que vai, a chuva vai vindo e vai escorrendo pelos lençóis feriáticos, né? E vai danificando a nossa água, né? Então nós precisamos de alguma coisa, né? que venha mudar o pH da água, né? Porque não sei se todas as pessoas sabem, mas nosso corpo ele é composto de de 70% de água, né? Então 30% é a nossa a nossa alimentação que nós temos que cuidar do nosso corpo, né? E, e 70% é uma água adeca, adequada, né? Porque a água, se ela sendo uma água ruim, ela ela só traz doenças, né? Porque a água também é alimento, né? Tá certo. Você, muito obrigado pela pela entrevista para nós. E sucesso, boa sorte obrigado. e boas compras aí no mercado. É isso aí. Gente, a gente tá ficando por aqui, fizemos essa blitz, ouvimos várias pessoas e daqui a pouquinho essas reportagens vão estar lá no nosso site. A gente tá com o que a gente conversou com as pessoas aqui vai estar no site. Lembrando a Blitz de hoje foi aqui no supermercado Compre Mais, no centro de Mafra. No mês que vem nós vamos estar num outro bairro também para ouvir a comunidade. Isso é interessante. Porque é o seguinte, a gente tem divulgado lá nas nossas redes sociais os dias que a gente vem. Porque as pessoas às vezes querem fazer uma denúncia, querem fazer uma reclamação, querem contar alguma coisa. E nesses dias nós estamos nesses bairros para ouvir você de qualquer lugar, tanto de Mafra quanto de Rio Negro. A ideia é ouvir a população e hoje a gente ouviu bastante gente e isso vai se tornar em reportagens mais informações para os nossos seguidores, para os nossos leitores. Nós estamos muito felizes a cada dia mais, a gente tem batido frequentemente o nosso recorde de um milhão, um milhão e meio de pessoas que acessam o nosso site, que tem dado a né, confiança no nosso jornalismo profissional. Nós temos também no nosso site, ali, a opção para você ser assinante, assinar o jornal impresso do Rio Mafra Mix. O nosso jornal circula em toda a cidade, Mafra e Rio Negro. Vou pedir um jornal aqui para o Gabriel. O Gabriel é o nosso garoto lá da agência Vem, agência publicidade. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Entregando bastante jornal, hein? Bastante, o pessoal Tá querendo saber as informações de Rio Mafra aí na cidade. Tá certo. E se quiser assinar o jornal, como é que faz? Sabe ou não? É só mandar uma mensagem pra gente ou ligar lá de jornal no 3643 7016, é o nosso WhatsApp, é o nosso telefone fixo, deixa eu ficar aqui na frente do mercado, olha só, e você vai ter acesso ao nosso jornal impresso, gente, muita gente assina o jornal impresso e, e se surpreende com o conteúdo, primeiro, que tem conteúdo aqui exclusivo para quem é assinante do impresso, e tem um resumo da cidade, da, da semana, então tudo que aconteceu em Mafra, Rio Negro, no nosso estado, de forma reduzida, em 15 minutos se faz uma leitura e fica por dentro de tudo que aconteceu. Então vale muito a pena ser assinante do nosso jornal. Bom, a gente vai ficando por aqui, vai finalizando essa Blitz e a gente volta então no mês que vem com uma próxima Blitz. Aí Você que nos acompanha pelas redes sociais vai ter acesso aos endereços para você poder participar. E lembrando, hein, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, entre em contato com a gente. Live premiada, compartilhe, assista e você vai concorrer a um kit churrasco e vamos entregar nesse ano de semana, oferecimento aqui do Compre Mais, né? O antigo Planaltão, agora Compre Mais. Fico por aqui e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.